Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula aí de número 13 sobre termos acessórios e hoje nós veremos aí o que é um adjunto adnominal Pois bem pessoal, a própria terminologia da palavra aí já nos indica o que, que é esse termo adjunto, adnominal ou seja, que, tá, que está junto do nome e o um nome propriamente dito, a gente já sabe aí, que é o substantivo este termo adjunto adnominal, ele estará junto do substantivo sempre e junto do substantivo, pessoal, modificando esse substantivo, como está aqui, ó, ele modifica o substantivo, qualifica o substantivo e especifica esse substantivo. A ressalva que se faz aqui é a seguinte, pessoal, se vocês não sabem o que, que é um adjetivo, um artigo, um numeral, não sabem o que são pronomes adjetivos e locuções adjetivas, vai ficar bem complicadinho de saber o que é um adjunto adnominal. Por isso que a gramática segue aí, né? ah, tem uma sequência. Primeiro a gente vê uma coisa, para depois outra. Esses termos aqui são termos da morfologia. Tá? Eu tenho que saber bem estes termos aqui para saber o que é um adjunto adnominal. Mas se eu não sei, é só voltar aí nas aulas anteriores, lá em morfologia, classificação das palavras, e ver bem o que são essas palavras aqui primeiro, né? saber o que são essas palavras para que a gente possa falar em adjunto adnominal. Aliás, vocês sabem que se eu não fiz um bom estudo de morfologia, de classificação das palavras, vai ser um pouco complicado de falar aí em análise sintática. Então, se não sabem ainda estes termos aqui, antes de assistir essa aula, vai lá e procura saber quais são estes termos aqui. Tá ok? Então, pessoal, adjunto adnominal tá? vai ser o adjetivo, o artigo o numeral, os pronomes adjetivos e as locuções adjetivas. Quando estiverem aí acompanhando um nome, mas não só acompanhando, tá? especificando, modificando, qualificando este nome. Então eu tenho aqui um exemplo de adjunta de nominal como adjetivo. Nós temos aqui, as casas antigas eram bonitas. Observem que este termo aqui, antigas, né, ele é um adjetivo. E ele está aí modificando, qualificando o termo casas, que é um substantivo, um nome. Tá? Então a gente vai chamar esse termo aqui, antigas, que é um adjetivo, de adjunto adnominal Por quê? Porque ele está junto do nome casas, está junto do substantivo Pode ser também um artigo, Ó, estrelas é um substantivo né? Então eu tenho um as aqui, as estrelas Esse as, ele se refere aí né, a, ao nome estrelas, que é um substantivo Então esse as aqui, que é um artigo, a gente vai chamar de adjunto adnominal e aqui um exemplo com o um numeral. Eu tenho aqui o substantivo árvores e tenho aqui a palavra três, que é um numeral, né, que está aí ó, acompanhando, está juntinho do nome, se refere aí a árvores. São três árvores. Então a gente vai dizer que este numeral é um adjunto adnominal também. Tá? Não tem segredo, o adjunto adnominal, a grande dificuldade de se saber aí, ah, qual é o adjunto adnominal, é que as pessoas não sabem o que é um adjetivo, um artigo, um numeral, uma locução adjetiva, né? ou um pronome adjetivo. Olha exemplos aqui de adjuntos adnominais com ah, pronomes adjetivos e locuções adjetivas. Então eu tenho aqui, ó, pratos, garotas, suco e amor. São substantivos. Vamos ver o que está perto desses substantivos. Eu tenho aqui, ó, aqueles, aqueles pratos. Aqueles, nada mais é do que um pronome, né? E este pronome, ele está acompanhando o nome, tá? Além de ser chamado aí de adjunto de nominal na análise sintática, lá na classificação morfológica da palavra, a gente vai dizer que esse aqueles aqui, pessoal, ele é aí um pronome adjetivo. Mas aqui na classificação sintática, a gente diz que ele é o quê? Como ele está acompanhando aqui, ó, o nome pratos... A gente vai dizer que ele é um adjunto adnominal, tá? Aqui eu tenho garotas, ó, essas, tá aí, ó, se referindo aqui a garotas, está acompanhando o nome garotas. São dois pronomes adjetivos, né, que acompanham o substantivo, e aí, aqui na análise sintática, a gente classifica aí como adjunto adnominal. Então, exemplos aqui de adjuntos adnominais, né, como pronome adjetivo ou pronomes adjetivos, Aí, como adjuntos adnominais, como queiram. E aí, exemplos aqui como locução adjetiva. A gente viu o que é uma locução adjetiva, é né? o conjunto de uma preposição, aí, mais um termo, que se refere a um nome, que qualifica este nome. Então, eu tenho aqui suco, né? E tenho este termo aqui, ó, de laranja, preposição mais um nome. Era um suco, e aí eu quero qualificar esse suco. De que que era? De laranja. Esse de laranja se refere aqui a suco. Então esse de laranja a gente vai dizer que é, aqui na análise sintática, adjunto adnominal. E aqui também, pessoal, nós temos amor. E aí nós temos aqui, ó, de mãe. Esse de mãe se refere à palavra amor, que é um substantivo. Suco e amor são substantivos. De laranja se refere a suco, de mãe se refere a amor. Então eu tenho aqui um caso de dois adjuntos adnominais né, como locução adjetiva ou locuções adjetivas, desempenhando aí a função sintática de adjunto adnominal. Tá? Não tem muito segredo, mas eu tenho que saber o que, que significam estes termos aí. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui, um texto para vocês. O meu velho dicionário de inglês trazia aquelas duas palavras com algumas explicações amplas e convincentes. Eu tenho aí alguns adjuntos adnominais nestes, nestes textos. Tentem ver aí quais são esses adjuntos adnominais. Não é muito difícil. Para ver o adjunto adnominal, uma vez que ele está aí junto do nome, eu tenho que primeiro procurar os nomes, os substantivos. Então, olha o que, que acontece aqui. Os substantivos que eu tenho nesse texto é dicionário, palavras e explicações. Obviamente, eu tenho que saber já o que, que é um substantivo e reconhecer um substantivo. Né? Então, aí, existem aqui nesse texto palavras que estão aí, relacionados a dicionário, ao nome dicionário, ao nome palavras e ao nome explicações. Esses termos a gente chama de juntos adnominais. Olha aqui, ó, dicionário, tá, é o nome. As palavras que estão relacionadas aí a ele, ó, é velho, é meu, pronome adjetivo, e aqui eu tenho um artigo. Tudo se volta para dicionário. E aqui eu tenho uma expressão inteira, pessoal, que se volta para dicionário também. Então, o meu velho e dicionário e de inglês são todos adjuntos adnominais de dicionário. Depois eu tenho um verbo, trazia, que é uma, uma já aí não, não tem a ver com os nomes, tá? já tem uma função aí verbal. E eu tenho aqui palavras e tenho mais dois termos, ó, duas e aquelas, que se referem aí a palavras. Pois bem, duas e aquelas são também adjuntos adnominais aí do substantivo palavras. E aqui eu tenho explicações. E vocês observam que esse algumas se refere a explicações, amplas se refere a explicações, e convincentes também se refere aí né, ao substantivo explicações. Pois bem, tudo adjunto adnominal. Tá? São todas palavras aí que tem a função sintática de adjunto adnominal. De dessas três palavrinhas. Então eu tenho que, aí para reconhecer o adjunto adnominal, pessoal, primeiro... Né, a reconhecer o nome, o substantivo, e depois ver os termos aí que estão relacionados a este nome, para ver se são adjuntos adnominais ou não. Tá? Atenção! Por que atenção, pessoal? Porque o um substantivo, o complemento nominal e o adjunto adnominal, eles podem se parecer em alguns casos. O ideal é que vocês peguem o verdadeiro sentido aí do complemento nominal e do adjunto adnominal. Então eu tenho aqui, ó, termos de fantasma, tenho aqui de polícia, tenho aqui de polícia também e tenho aqui de madeira. Ou seja, preposição de mais um nome. Preposição de mais um nome, preposição de mais um nome, preposição de mais um nome. Aí a ah, tudo adjunto adnominal. É Cuidado. Claro, eu tenho aqui medo, que é um nome, eu tenho aqui horror, né, que é um nome. Eu tenho aqui delegacia, que é um nome, e tenho aqui casa que são nomes, e esses termos, obviamente, eles estão relacionados aí a estes nomes, com certeza, ó, todos relacionados aos nomes. Agora, o adjunto de nominal ele qualifica, especifica, né, ou modifica o nome, e o complemento nominal, pessoal, ele complementa o sentido de um nome, tá, o que, que é complementar o sentido de um nome? Significa que se eu falar aí alguma coisa, eu vou precisar daquele complemento do nome. Um complemento nominal. Então, se eu perguntar para vocês aí, pessoal, ó, eu vou falar, fulano tinha medo. Não falta alguma coisa aqui? Vocês vão me perguntar, medo de quê? Medo é um nome. Então, isso aqui, pessoal, esse de fantasma é complemento nominal de medo. Tem que ter todo um cuidado. Agora aqui, ele tinha horror. Se eu falar para vocês, ele tinha horror, vocês vão me dizer, horror de quem? De polícia. Então significa que isso aqui também é um complemento nominal. Tá? Observe que se eu tirar aqui, tirar aqui, vai ficar sem o complemento, eu preciso complementar aquele nome, por isso que a gente chama aí né, de nomes transitivos esses nomes precisam de um complemento, muito parecido com os verbos transitivos, que também precisam de um complemento tá? agora aqui nas outras duas nas duas últimas, o que que eu tenho? Ó, foi a delegacia tá? vocês vão né, foi a delegacia já diz a, for, a informação inteira passa a informação inteira para vocês observe que esse de Polícia aqui, ele caracteriza delegacia. Era uma delegacia de polícia. Poderia ser da mulher, poderia ser da criança, poderia ser qualquer outro tipo de delegacia. Então esse de polícia, ele está aí, né, modificando, ele está caracterizando aí, a... qualificando a palavra delegacia, que é um substantivo. Então aqui eu tenho um caso de adjunto adnominal. Bem como aqui na última, ó, ele morava numa casa de madeira. Poderia ser de material de papel, de qualquer outra coisa essa casa, né? Então esse de madeira aqui, pessoal, a gente vai chamar de adjunto adnominal. Eu digo ele morava numa casa, não é como nas duas primeiras ali que precisa de um complemento. Ele morava numa casa, ponto. Esse de madeira eu só estou caracterizando aí a palavra casa. De polícia e de madeira né, são aí locuções adjetivas. E aqui na análise sintática a gente vai chamar de adjuntos adnominais. Tá? Esse é o cuidado que vocês têm que ter aí em relação ao adjunto adnominal. Tá ok, pessoal? É isso aí.